E aí, galera, Aqui PQ é uma cena da English Experience, com mais uma aula do nosso curso de gramática essencial. Nós que estamos chegando aí cada vez mais no avançado, que estamos progredindo cada vez mais, e essa aula é super importante. E é uma daquelas aulas que vão fazer muita diferença no seu aprendizado, no seu processo de home fluência, porque é uma aula sobre condicionais na verdade, é a terceira condicional. A gente já teve a nossa aula sobre a primeira, sobre a segunda, porque se eu não me engano foram duas aulas atrás, se eu não estou enganado. A primeira foi no intermediário. Agora a gente está no, no nível avançado, então chegou a hora de nós estudarmos sobre a terceira condicional. Então assim, é muito, muito importante, galera, que vocês estudem a primeira condicional e a segunda condicional e que você domine isso. Não é só estudar, tipo, ah, beleza, eu estudei. Não, que você saiba fazer uma frase com a primeira condicional, na afirmação, interrogação, negação, que você sabe fazer a mesma coisa com a segunda condicional. Por que isso? Porque agora que a gente vai chegando cada vez com assuntos com conteúdos mais densos, com um certo grau de dificuldade, se você não tem um domínio daquilo que foi estudado anteriormente, do que seria o básico para o que a gente vai ver a partir de agora, você vai ter dificuldade. Por isso que eu falo assim, avançado não é difícil. O problema é o seguinte, que a galera não tem um domínio legal do intermediário nem do básico e aí vai para o avançado. Então, se você não domina, por exemplo, como fazer uma frase, na né, interrogação, negação, o que é um participio... Se você não domina esses conteúdos, vai chegar no avançado, tudo isso é visto de novo. Só que é visto não no sentido de te ensinar, porque espera-se que você já sabe usar esses elementos. É visto no sentido de já aplicando um novo conteúdo. Por exemplo, aqui a gente vai aprender é, na terceira condicional, a gente tem participio, a gente tem o would. Se você não tem o domínio desses elementos você vai ter dificuldade, aí você vai falar, ah, o avançado é difícil. Não é difícil, o problema é que você talvez não tenha uma base lá do básico do intermediário. Então eu super recomendo que antes de você fazer essa aula, pro, se você não domina, né procure aqui as aulas sobre primeira e segunda condicional. Lembrando também que aqui nessa aula você tem PDF MP3 para você poder baixar e realmente fixar o conteúdo e aprender mais. Porque é, é o que eu falo, assim né aprender não é só sentar, e esperar o milagre acontecer, você tem que colocar a mão na massa, tem que fazer os exercícios, tem que... ficou na dúvida, coloca nos comentários, que aí eu vou te ajudar. Inclusive, falando em comentários, se você não está inscrito no canal, já se inscreva no canal, já deixa seu joinha, aquele joinha maroto aqui no vídeo, chama os contatinhos, chama os coleguinhas, chama todo mundo para poder se inscrever no canal e dar uma fortalecida aí no meu canal, beleza galera? Estou contando com vocês, hein? Então bora o que interessa, que é estudarmos sobre a terceira condicional. Bem, a terceira condicional, como todos as condicionais, ela tá falando de uma coisa que poderia ser diferente, né? Se tem uma situação e aquela situação, se tivesse acontecido ou se não tivesse acontecido, resultaria em outro resultado. A terceira condicional, ela está querendo dizer de coisas que é, deveria, se tivessem acontecido no passado, teria tido um outro resultado também no passado. Então, é basicamente como se estivesse só falando do passado, digamos assim. né? Tenta internalizar dessa forma. Então um exemplo assim em português mesmo. Olha, Se eu tivesse guardado dinheiro eu teria comprado um carro, ou eu teria comprado uma casa. Percebe? Então, eu estou falando de uma estrutura de tudo no passado. Ó, se eu tivesse guardado dinheiro no ano passado, eu teria comprado um carro ano passado. Então, é tudo relacionado ao passado. Então, terceira condicional é para falar de coisas que aconteceram no passado, ou que não aconteceram no passado, que resultaria em algo diferente também no passado. Então, essa é a diferença entre a primeira e a segunda condicional. Olha um exemplo aí, ó. If we hadn't acted quickly, the fire would have killed many plants and animals. Qual que é a tradução? Se nós não tivéssemos agido rapidamente, o fogo teria matado muitas plantas e animais. Ou seja, as duas situações aconteceram no passado. Se eles não tivessem agido, agido teria Matado muitos animais e plantas. Vamos dar uma olhada aqui nas estruturas para você entender o que, que eu coloco, quais são os elementos que estão presentes numa frase que contém a terceira condicional. Então acompanha aí a tabelinha, olha. Uh, eu tenho aqui o if clause, ó, if they had worn boots, se eles tivessem calçado, tivessem vestido botas, eles não teriam é, pego, não teriam tido. É bolha, blisters é bolha, né? They wouldn't have gotten blisters. Então, se eles tivessem vestido calçado, botas, eles não teriam tido bolhas. Beleza? Qual que é a estrutura aqui, ó? No if clause é o que é o if mais pessoa mais had mais verbo no particípio. Então, gente, foca nisso daqui, ó. é had mais verbo no particípio, tá? Muito importante isso. Depois, no main clause, que é, é tipo assim, aqui é, é a situação e o main clause seria a consequência dessa situação. Ou a não consequência, né? No caso que aqui é uma negativa, de wouldn't have. Então, é o would mais o have. Mais o verbo no participio, tá, gente? Aqui também é o verbo no participio. Se você não sabe o que é participio, significa que você não está no avançado. Então, volta para as aulas intermediárias e dá uma revisada lá, que lá eu ensino tudinho sobre isso daí. Então, beleza, essa é a estrutura, tá? Foquem na estrutura. E claro, além de você focar na estrutura, focar na ideia, né? O que está que querendo falar, o que, que a gente quer falar quando a gente utiliza a terceira condicional. Vamos dar mais uma olhada aqui. Ah, aqui está o udent, né? Então, ao invés de eu falar ud, seria udent. Aqui, na verdade, em qualquer uma dessas situações, a frase poderia ser afirmativa ou negativa. Vai depender do que você quer passar. Pode ser interrogativa também, que eu vou trazer o um exemplo. Mas, assim, eu estou querendo mostrar para vocês só a estrutura, como que é construída. Então, eu tenho no if clause é o if, mais o had, mais o verbo participio, tá? E depois eu tenho o main clause que é o ud ou udent mais o have, mais o verbo no participo. Vamos dar mais uma um olhada aqui, ó. If I had followed his advice, se eu tivesse seguido o seu conselho, would I have been happy, eu teria sido feliz. Então, aqui, gente, a estrutura mesmo, olha, acompanha o mouse, ó. If I had followed, if they had warned. Estrutura mesmo. If, pessoa, had, followed é o verbo no participio que ele vem do verbo follow. E aí no main clause eu tenho o um mesmo, só que eu que é uma interrogação. Por ser uma interrogação, a gente sabe o que? Que a gente coloca o auxiliar, no caso o auxiliar dessa, dessa frase aí, dessa segunda parte da frase é o would, então eu coloco o would na frente da pessoa. Would I have been happy? Então eu só inverti as estruturas aí, porque por, por ser uma pergunta, né? Eu coloquei o would antes do sujeito. Mas se você observar, a construção é a mesma. É o would, aqui está o would, o have, o have também está aqui. E depois do have, eu tenho o verbo no participe, no caso, bem, é o participe do be. Importante, um ponto importante, gente. Observa que aqui, eu estou começando a frase com if clause, né? E aí, por eu começar com if clause, olha aqui, o que, que a gente tem? Nosso amiguinho vírgula, né? Nosso comma, o comma tá aí, que é o nosso vírgula. Agora, se eu começo essa mesma frase, essa mesma frase só que eu quero falar primeiro da consequência, no caso, o man clause... Observe o que, que acontece, ele não tem mais vírgula, tá bom? Eu vou abrir aqui os dois para vocês verem que é a mesma frase. A única diferença é que eu coloquei a consequência, o man clause primeiro, e depois o if clause, a situação, a, a, a, a, a possibilidade, né? a probabilidade daquilo no final. Mas a frase é a mesma, ó. Oh, if clause, if they had worn boots, if they had worn boots, é a mesma coisa. Man clause, they wouldn't have gotten blisters, they wouldn't have gotten blisters. Os dois. Então, é a mesma frase, eu só mudei a ordem. Por eu ter mudado a ordem, então, eu não... Quando eu começo com o minha classe, com a consequência daquilo, eu não preciso colocar, então, a vírgula. É só isso que muda. Mas, na hora de você falar de verdade, assim, é, nem tem diferença, né? A gente não fica pensando, o que ele falou aí tem vírgula, tem ponto tem exclamação. Não, né? Você só fala. Mas isso é importante você saber se você precisar fazer uma redação, escrever alguma coisa. Então, lembra disso. Começou a frase com if clause, depois, quando você terminar a parte do if clause, bota aí a vírgulazinha. Vamos dar mais uma olhada aqui, ó, no próximo exemplo, ó. Would I have been happy if I had followed followed his advice? A mesma frase, né? Ó, Would I have been happy? Would I ha Desculpa, would I have been happy? Would I have been happy, ó, if I had followed his advice. If I had followed his advice. A mesma frase, só mudou a ordem e por começar com main clause, ele não tem mais a vírgula. Mas o um exemplo aí, ó, If we hadn't found him, then he would have died. Se nós não tivéssemos encontrado ele, ou, ou encontrado, então ele teria morrido. Outro exemplo. If... Ah, interessante aqui, olha, esses exemplos que eu trouxe. Aqui o, o if we hadn't, ele tá negativo. Então, olha aqui, acompanha o mouse aqui, olha, tá vendo? Ó, if mais pessoa mais had, esse had pode ser o hadn't também, tá, gente? Importante isso. Então, ele pode também estar tá negativo, o if. E aqui o would, deixa eu só botar aqui para vocês poderem anotar. Pode ser o wouldn't. Mas a ideia é a mesma, tanto afirmação ou negação. Aqui outro exemplo, ó. If I'd, esse I'd também, tá? Importante, ó. Ao invés de eu falar I had, eu posso falar I'd. Então, a forma contraída é muito usado também. Então, if I'd followed his advice, Or I have been happy. Então, só esses termos importantes para vocês observarem. O had pode vir na forma negativa, que aí fica hadn't. E o had ele pode ficar contraído também, tá? Então, fiquem atentos a isso. A gente vai ter exercício daqui a pouco para poder fixar mais esses conteúdos também. Ó, think. Complete the rules. If clause. Então, falando um pouquinho sobre o if clause. Use the -na -na, perfect. Então, o if clause, ele usa o quê? O if é a primeira parte, ó. Ele usa... O past perfect, lembra da nossa aula de past perfect? Past perfect é o que É o had, é o had mais o verbo no participio. Então, o if clause, ele é construído com o past perfect. Por isso que eu tenho had, ou had, ou had it, mais o verbo no participio. E o main clause é construído como? Nós usamos, tá, não, não, plus past participle A gente utiliza would have. Então, o main clause é would have mais o verbo no participio. Oh, we use the third conditional to talk about things that nós usamos a terceira condicional para falar co sobre coisas que não aconteceram. We can use the contractions apóstrofo D, apóstrofo, gente, eu esqueci o nome disso. Eu sempre, eu sempre falo vírgulazinha flutuante por causa da minha aluna que fala vírgulazinha flutuante. Aí eu acho que eu, não sei, essa vírgulazinha flutuante aí. Então a gente usa a vírgulazinha flutuante com um D, que é o had. Ou hadn't para poder né, contrair o had not. O vírgula flutuante com de pode ser o would também. E o wouldn't. Então a gente pode fazer todas essas formas contraídas aí durante a terceira condicional. Show! Bora aqui, ó. watch out! Cuidado! In the if clause, we use had plus past participle. Not, would, have plus past participle. Então o que está falando aí? Que no, no, na terceira condicional, o if clause, nós usamos o had. Mais o participio. E não é o would have mais o participio, tá? Então, é um erro que as pessoas cometem. Aqui, onde normalmente está o erro, ó. acompanha o mouse not. Você não vai falar, if I would have worn a hat, I wouldn't have gotten a sunburn. Então, não é if I would have worn, né? If I had worn a hat, I wouldn't have gotten a sunburn. Então, foca aqui, ó. If I had worn, essa é a estrutura do if clause. E não if I would have... Uh, word, tá? Ponto importante isso. Mas bora praticar um pouquinho mais. Bora agora, gente, fazer os nossos exercícios, lógico, né? Então, esse é aquele momento que separa meninos de homens e meninas de mulheres. A galera que quer aprender mesmo vai fazer o seguinte, vai dar pausa agora, vai olhar essas atividades aí e vai responder aí no seu caderninho, no seu celular, onde você tiver possibilidade de responder essas perguntas que estão aí. Então, você vai completar as sentenças com a terceira condicional, né? Dos verbos que estão em, em parênteses. Então, observa o um exemplo. Olha, if I, espaço em branco, earlier I, espaço em branco, the bus. Os verbos que estão em parênteses seria arrive, que seria na primeira parte, e o not miss, que é uma negação na segunda parte. E aí, o que, que eu falo para vocês sempre? Assim, é uma dica que eu dou. Sempre quando você vai estar tá trabalhando condicional, observa primeiro onde que está o if. Porque você achando if, você sabe que é o quê? Had mais participio. E aí depois a outra parte fica fácil, que seria o quê? Would, ou would, lembrando que pode ser afirmativo ou negativo, você tem que olhar a frase. Tá? Eu estou botando a afirmação, mas saiba, saiba que pode ser é, é, negação e pode ser interrogação também. Então, would seria would have mais Particípio, tá? Então, essa é a estrutura, gente. Então, sempre foca em encontrar primeiro o if. Ó, aqui no exemplo, eu achei o if. Então, eu sei que aqui é o quê? O had, mas o verbo no particípio, O verbo no arrive, arrived. Depois eu tenho... Então, se eu achei o if, a outra parte vai ser o would. Então, o would seria o quê? Como é a negação, não vai ser o would. Vai ser wouldn't. Have, porque é obrigado. E aí, o verbo no particípio mês que fica Missed. Então, galerinha, dá pausa agora no vídeo e bota o cachorro pra pensar, pra trabalhar e responder isso daí, tá? Só volta da play quando você terminar de responder tudo isso. Então, bora lá, acreditando que o senhor e a senhorita, de fato, seguiram as minhas recomendações, bora fazer as correções aqui, ó. Então, o primeiro, if, Joe, -na -na, to medical school, she, -na -na, a doctor. Gente, então foca no if. Ó, achei o if, então eu sei que é if, Joe. Qual que é a estrutura? Had mais o verbo do o verbo do participio de go é gone. If Joe had gone, depois eu sei que é a estrutura would have. E aí a afirmação, become, então, would have become. Participio do become é become. Ó, número dois. Our team, -na -na, if the goalkeeper, -na -na, that go. Goal. Então, onde está o if? O if está aqui na segunda parte. Então, if the goalkeeper, qual que é a estrutura? Had, ah, mas é not safe. Então, se é not, not save, é hadn't, é negativo. If the goalkeeper hadn't, verbo no particípio, save, save it. E aqui, então, eu sei que a estrutura would have. Então, our team would have lost, o particípio de lose é lost. If the goalkeeper hadn't, negativo, save it. Ó, número 3. Team, tananã, you are present if he, tananã, it was your birthday. Então, beleza, eu sei que as frases... É, são afirmativas, a frase é afirmativa, buy and know. Então, eu sei que a segunda parte é onde está o if, ó, if he, estrutura qual é? If he had, qual que é o participio do know? É o known, ok? Então, a primeira parte, você quer é team, afirmação, would have bought, né, Participio do buy é bought, you are present, if he had known it was your birthday, beleza? Então, é fácil, gente, só você achar o if, ó, o quarto, onde está o if? Está lá no início, então, If I, ok, eu tenho que usar o had porque é a afirmação. If I had, qual que é o participo do have? Had. If I had, had. Aí ele contraiu, né? If I'd had, more time, I, já usei o, o, o if, então agora você quer would have. Would have visited more museums in Paris. Então se eu tivesse tido mais tempo, eu teria visitado mais museus em Paris. A frase toda é afirmativa. Número 5. Luiz, the exams if he. As duas frases, as duas partes da frase são negativas. Not pass, not study. Eu sei o quê? Que o if está lá atrás. Então, se o if está lá atrás, aqui vai ser would. Não vai ser would porque é negativo. Então, vai ser wouldn't. Então, Luiz, wouldn't have passed. A estrutura, wouldn't have, mais verbo no particípio do past. passed. The exams if he. Negação. Então, é hadn't. Studied, participe do study, studied. Gente, então é isso. Vocês viram que não tem, não é difícil, né? Se você pegar a estrutura, é simples: é if mais had ou hadn't mais verbo participio. Depois, would ou wouldn't. Mais o have, mais o verbo não participe. E aí ele é igual para todas as pessoas. Não tem nada que você é, conjugar, modificar, nada. Você só vai observar se é afirmação, a interrogação, ou negação. Mas aí você já sabe como constrói uma frase afirmativa, uma frase interrogativa, negativa. Por isso que eu falo assim, quando chega no avançado, fica muito fácil. Se você tem uma base legal. Porque a estrutura gramatical é a mesma. É a mesma. Pô, o... Negação, Dante vai ser sempre o udants. Interrogação, tem que colocar um auxiliar no início da frase. Então assim, não tem muito segredo, não tem muito mistério, mas por isso que eu falo, tem que ter uma base top um intermediário legal para você poder realmente avançar e chegar no avançado, né gente? Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, curte, comenta, dá uma olhada na descrição desse vídeo que tem alguns links legais que podem te ajudar. E me siga nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Enfim, dá uma olhada, dá uma fuçada aqui na descrição desse vídeo que tem muita coisa legal que pode te ajudar. Então, é isso. Ficou na dúvida, coloca nos comentários que eu tiro suas dúvidas também. So, that's it, guys. See you. Bye, bye.